É que eu não vi a intenção do Alvinha Aquele filho da puta Desculpa Se você não sair da minha frente Eu vou te atropelar Ah, você vai atropelar Você não teria coragem Bruno, você me respeita Você me atropela rir. <risos> vou ligar o carro Dá o... E... <risos> a bigada <risos> Te machucou? Desculpa, eu tava engatado. Perdão. Perdão, tá? mal. É só pra fazer o teste, não é pra atropelar. Gravou isso, não? Vai. Eu vou fazer assim agora, ó, nos seus mamilos, ó. E vou puxar. é ah, você quer isso que você quer, né? Então vem, vai. Vem, ó, vem que eu faço a mesa logo. Que mesa pode ter que eu tô fome. Tem três cenas pra gravar antes de comer. Que eu quero tocar de núcleo, sério. <risos> Com me toca de núcleo. Eu não tá nem quatro. Recordinho, eu consigo ouvir seu coração batendo. Tá sentindo? <risos> eu não ia dar falar. Eu não vou falar o que tá sentindo. Peraí, deixa eu ver essa ponte. <risos> Com certeza sou eu. Eu peguei o fã assim. <risos> Tá pegando A gente vai fazer um. Vai fazer essa novela no. Num... Eu peguei o fã. Isso, essa é um, uma pegada um Hollywood. Vai! Vai ter um. Ah, vai ter. Eu, eu chego então fazendo o <risos> um negocinho. Só assim. que você quer é meio Jade, né? no campo. Hã? Isso aqui é meio Jade, né? Não, amor, isso aqui como... quer... é caminho das assim, Índias. Não, isso aqui é. que Mexe a cabecinha assim, assim. É, então. Tem que ser. Ah, mas você dança árabe, porque a gente tem que dançar com a mão pra cima assim árabe, pra poder. Depois disso a gente se retira. Pra poder. De certa forma, porque eu me sinto responsável por ele. Você sabe como que o Mickey é? Ele é difícil. Isso é o nome dele? Esse é o nome dele? Mickey? Boa, hora, ele vai pedir foto agora! Eu tenho que entrar! que porque eu vou fazer piada quando eu não vou fazer piada! Montou ainda a Por isso que eu falo pra gente ensaiar, caralho! oh oh oh ô! Oh, oh. Peraí! Você vai sair? Ah, claro que vai! Trocou de roupa! ai passou perfume! Onde você vai, Bruno? Eu vou pra rua, eu vou um. pombar... pombar. É claro que vai, né? Trocou de roupa! Ele já saiu, tá, tá vendo? Não, é, foi pra outra coisa, desculpa. Você passou perfume pra sair, Bruno. Sai, Bruno? sai, Bruno, sai pro povo te ver, sai pro povo te ver, sai. E há pessoas que acham que fazer par com Ridan Carvalho é a melhor coisa Mano. da vida. Vamos lá, venham. Aberto, Vai, vamos. Estamos abertos. Tá aberto seleções para fazer o Ian. Vem, você tá afim? Vem. Mas eu já liguei para a Etilvina. Ela, ela, ela falou que, que a aliança tá lá. Ela já pegou. Ela já aguardou. <risos> Desculpa, pegou. Bruno, não tem ninguém. Que... Para com isso. Não... Marreto, olha que você é maluco. Olha só. Mar... eu vou te contar o que aconteceu. <risos> Marreto, para lá. Porque você é maluco. Marreto, Marreto, é, maluco. Larga de ser maluco é foda. Não. Eu tô assim, pelo olhar que você trocou com ele, e eu tô assim, pelos seus... O que, que você tá dizendo? Vai dar isso? cena, cara, é que tá Ai, engraçado. desculpa, mas... Mas... toma! Tipo, recordar não é matar a saudade, não é assim que diz o ditado? Não, é sincero assim é mesmo, aqui é que o ditado é recordar, é viver, mas eu, eu entendi o que você é que tá querendo dizer. <risos> eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, Bruno, você quer não, saber? Não é. Então, meu prazer... Tá passada aqui, tá passada aqui Não, não é essência tá certa porque eu, é, Tecnicamente o ditado é... é, é, é qual ditado? Eu <risos> esqueci qual ditado Ai... Ai... <risos> Ai... Não, vai um <risos> não eu não quero trair Mas quem disse pra você que você não quer trair? Como é que eu vou saber disso? Bruno? Eu não faço ideia do de, meu texto <risos> Mas, ah, sei lá Não, desculpa, vai de novo ah, sei lá Sei lá? Sou é muito escroto. Ué, sei lá? Sei lá não, me responde. Besta. Não fala sei lá Como se a uma fosse o meu assim, sei lá. Ué, sei lá. Uhum. Que coisa idiota, puta que pariu. Ué, mas quem disse que você não me trairia? A gente precisa falar sobre isso? Vamos avogar? Vamos aqui. Tá junto? <risos> Vou fazer você, vai, tá? Vai, vai, Malévola. É Incorpora a Malévola aí. O tem esse velho! Tá já deu? Cheguei! Oh, não, peraí que ficou, eu que encaixar aqui, não deu certo. Calma! sabe <risos> qual a merda pra mim? Tô com um texto. Começa a gravar, mudar branco. Eu fico nervoso. Eu, né? eu vi fico nervoso. Ah, já tá fazendo isso aqui. Ai, sério! É. Pensa que você tá nas quadras. Ah. <risos> Antes de entrar da p. Gente, olha aqui, ó. Peguei o Bruno me traído. Olha ele ali, ó. Fala agora, Bruno. O que você tá fazendo aqui? Esse você entrou, você tá entrou agora, em quem quadro? Bota é? agora, fala comigo. Quem é que tá aí, Bruno? Quem é esse aqui? Mas eu não tô pensando nada, eu quero saber, eu quero ouvir. Você papai, tá vendo? Você não tá pensando, Bruno, você tá vendo. Que que tá você não tá se aqui? filmando, idiota. Você tá filmando, filmando o outro. Bruno. Não tô <risos> filmando, Bruno. Quem é? Fala comigo agora, desgraçado. Tô rodando. Se bem esse barulho, tá? Que na Itália não passa as músicas. Nem tá claro aberto direto. Rodando som em câmera. Vamos lá. Não tem um dia que eu não me lembro de você e acho que eu vou morrer de saudade aí, rapaz, <risos> <risos> Beijo, tchau. Calma, amigo. Beijo. De novo, esse calmo, amigo, foi em cima da frase dele. Hum. Na edição não posso. Tá... É, até agora só única coisa que eu tô vendo o que você acha do desquentar nesse inverno, hein? Segura. Desculpa, por que ele riu? Desculpa. Desculpa. De novo. Desculpa. Do nada. Ai. Do nada. Do nada ele pegou né? Eu achei que era pra eu fazer isso, aí eu fazer assim... Mas, já foi, já valeu. Aonde é. é, eu, eu rio? Assim. Eu nem, nem vi. Então vem, vem que eu já tô com fogo, vem. vem. Let me go! Let me go! Tudo no céu Ai! E não importa o que vão dizer! Essa foi o calor que botou o panasco! Na rua. Se eu não na rua, muito, muito, muito legal. Eu ia esquecer. Corta. Vai, então. A gente Corta. deita aqui. Ó. Pode acordar, tu Olha só, a gente deita, tem que se cobrir todinho. Mas a gente tá morrendo aqui dentro. Do... Tá quente pra cacete, tá? Não tem assim claro, tá, ser assim, não. É porque você tá coberto, né, querido? É, problemas hormonais. Eu tô todo coberto, querido. Ah, problema é seu. Então você tem o hormônio. Frígida. Morreu. Esquece. Não é demais. Só vou tentar descobrir como dominar o mundo. Mas coisa pouca. Tá vendo que a porta aberta? Vocês moram no rio, aqui tem assalto! <risos> Ai, eu sei. Vai! Bate na bunda dele, Danilo, vai! Ah, isso! Fala, cadê meu potrancão, meu safadão? Isso, pede, pede que ele dá! Dá, dá tapinha, eu tô falando. Atenção, vamos lá, tô rodando. Que ela vai começar assim, com foto. Vai, é aqui. <risos> na cara da Cássia, você... ai gente, fotografia de vocês. Vai aqui. É só o bastidor, o bastidor. Vai, agora já dá, hein? Nossa. O ah, que, que a gente não faz pelo trabalho? Sinal que é mire, a Miri... Uh. Sem problemas. Vamos de novo. Miris. A se... Miris. Cara. É a irmã de Nietzsche, já tem outra. <risos> Aten... Letícia, na para, não rir. para. <risos> é, Bruno, eu tô te vendo, seu cretino. Mas vai, vai, né? Você vai, né, vagabunda? Você vai, né, vagabunda? Você vai, né, vai, né, vai, né, vagabunda? Então vai, piranha. Vai, cretina. Vai, lá. Vai. Isso. Vai, piranhona. Vai, Ele pede isso aí, continua a <risos> ah, <desculpa. Já> vai continuar <risos> conversando okay. de novo. Deixa, Vai, vamos, vamos gravando. A porta vai fechar, você já abre, Martinha, que eu já tenho isso. Atenção, ação! Eu também, isso é muito bonito. Eu sei e lá, João tá. Maldívia está louca. Eu adoro um problemão. <risos> Desculpa, esqueci. Cena 15, episódio 12, plano geral, Salomé, Coreia e Martinha take. <risos> Maravilha. <risos> Maravilha. <risos> Que é o próximo. Bom, Matheus. Certo, ah, peraí, peraí. Ah. Um Isso, agora chega o bumbum. Aí, boa. Aí, mais. Hum, ai, seu menino tropeço. <risos> Não, é cena 16, 16 do 12. 16 do 12. Cena 16, episódio 12. Cena. Lá no geral. Duas câmeras, um áudio. <coughs> Take um. Gra... É a mão ali. Maluca. <risos> Você, sabe o que podia, ia ficar legal, eu acho? Quando você, você podia estar com ele na mão, porque você fala que deixou ele cair. Aí na hora que a gente vai ver você joga, e depois só faz, você vai ter que ser jogando ele no prato que ele. Tipo, você jogou e ele ligou, sabe? Acho que e fica. Aí eu legal. vou pegar o um telefone aqui, vou olhar e você Tá. Aí, tipo, você Você mesmo de jogar propositalmente. O que, que os diretores estão marcando aí? Só pra entender. <risos> os diretores estão marcando nada, cara. A gente transou. Que isso, gente? Mas só tá nós dois aqui no carro, mas tá obstinado não fazer passar uma vergonha, né? Que... Não, eu, eu só. só Olha. As memórias vai... que... Peraí, <aí>, Filipinho! <risos> é isso que você quer, né? Olha, pelo amor de Deus, não. hein, Matheus? Pois é, linda. Não, Matheus, não! Mateus não. Ai. Desculpa! Você ah. joga na praia, gente, corre é, é porque, na verdade, eu é quero muito te dar um beijo. deixa eu te falar. Guga... Google. Google. Okay. Não mais isso, que eu sou casado, <risos> c******! Eu não sei como eu que você falou, tá tá eu trouxe a palavra. O sorrisinho foi, tipo, foi, do Guga, não foi do Matheus. tipo... Ai, idiota, Não quero mar... que separe pare! Marca comigo, como é que eu vou saber aqui? do Guga? Não quero que separe o rosto, do Guga, o sorrisinho do Guga. Que horror isso, ah, é a pior coisa que a pessoa tem botaria. pra falar. Vai. Gravando. Olha, Guga, Guga, Guga. Não, volta. lembra o que eu falei. E jamais beijo. É, quero beijo. Você quer beijo, então eu vou beijar. Vem cá, oh, mate, vem cá em tu. Ah, eu queria... A minha cegueira de mexer. Desculpa, peraí o que que eu pra você entrar mais um pouquinho. Ah, ah já vou falar, você vai falando, Deixa eu vou botar Deixa eu dar uma marca aqui. Plano geral. Olha aqui. Afasta. Besta. Eu acredito que é uma menina. Independente do sexo do bebê isso. Ó, que bem cheio eu cheio antes. Peraí. Segura aí é porque ela falou, ah, deu uma mulher, deu uma gargantada. É, uhum. e Você na hora daqui. ela falou Bernardo. Qual é essa frase do Bernardo? Vamos repetir essa frase? É. Que tocou o... Ah, tocou, Tocou o iPhonezinho do, iPhone. do Tony. Disse isso, eu não é Ah. Tá rodando. Cena 4, episódio 13, plano geral, take 1. Vai, Perdão, palhaço. Não. Doutora Esbila... Doutora Diane. Então... É. Por que eu fiz isso? Não, eu sei. Sei. Então, desculpa. Mas assim, não, desculpa. não fui eu. Não tem. Você pode ser. Você tá. Rodando. Tá, rodando. tá rodando. Tá rodando. Episódio 15, cena 27, plano 1, take 1. Episódio 13. Episódio 13, cena 27, plano 1, take 1. Cena 28, episódio 13, plano geral, Rafael. É o meu microfone, você não pode falar nele. Take 1. Gente, sexo selvagem, me ensina. O não foi selvagem comigo, me deu um salavanco. Que quase perdi o tempo, porque ele acordaram em 10 minutos. E eu Ok. Venham! A gente combinou de almoçar. Se, por acaso, você não for fazer nada, nada, nada, você pode se juntar a gente. Agora que eu ouvi que o Álvaro saiu, eu tô meio sobrecarregado. Muita coisa pra fazer. Me socorre, é... Maricá, meu Deus. Me socorre... É tribabóia! Onde você mora, c... Me socorre, Maricá! Caceta! Ah. Agora. Ei, calma aí, tá a minha blusa? Sabe quanto custou essa camisa? Ah, Desculpa. Ah, fala, fala, quanto custou essa camisa aí? De bruto? Fazer gente. Bandido, mas eu cometi aquele CREC! crime. Que CREC! crime? Aquele crime? Que Racismo no Brasil é crime. Gente, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô sempre... Eu não sei o todo... que eu não tô usando. Me desculpa, porque eu tô com muito nervoso pra fazer. Isso. Me desculpa, cara. Que Olha só, dona Aurora, não é porque eu tive como um beijão ce... da senhora. Vamos lá. Um, dois, três e. Foi. Deixa eu ver. Olha só. Aí. Aqui vai. Vai chegando, vai cheirando esse cangote dela. Taída! Vai dar uma foto sem olhar Tá indo fazendo aqui. isso pra poder aparecer oh, no tô, vídeo mano, de eu? Tá eu o um bico aqui. Vai, tu tava tá fazendo gracinha aqui agora, agora? Que assim seja, né? Então vamos. Nosso tempo de tomar caviar. Vou tomar caviar, ótimo. Tomar caviar, comer champanhe. Pra isso, eu falar. Ai, que bom. Aqui na vida adulta, né, cara? Tem que ser assim. Eu sabia, eu e olha sabia. só. Hoje o... Com... Acredito. Olha a atriz colando o texto falando segundos Sim. antes, lá. Tá, tá, tá rodando, tá, tá dando pra ver. Tá com o texto na É, tá rodando. Não, mas não deu o som, calma. Ah! Ah. Tá... ah! É isso que ele tá falando. Você tá colando <risos> segundos antes de começar a cena. Olha lá dela, ela, ela. Cortei! Depois eu vou fazer a sua entrada de novo, que eu tava tentando fazer sinal <risos> pra você fechar a porta. Na hora que eu vou cruzar, a Se prepara, porque ele tá atacado, viu? Hum, eu tô muito mais... <risos> tá muito mais? Sério? Não percebi, não. não. <risos> tá bom. Então vai, ação! que hier em gente Não fica besta. Ai, o que que eu faço? Não ele. Ai. ai, ai. Sim, para. Só eu assim, desculpa. Desculpa. Vai ele. Sim. Só eu não, só eu sim. Esqueci por um ah. momento, vai. Vai diferente de, de novo. Né? Sabe, vai, vai, vai, vai, vai. Reagindo, reagindo. É concorda. Não, o que que a ação? Aí é ó é. tipo, não, só concorda. Tá pegando aqui não, né? Aí faz aquelas coisas do Ian. Não, não, aquele do.. Ah. Ah, foda ah, ah, você tá certo, Pensando por esse lado, né? Sem hoje. falar, sem falar. Tudo isso sem falar. <risos> o legal é que fala, gente. Fui no frango, pegou o frango, é. Ah. É. <risos> Ele ri de verdade. Aí olhou pra lá e falou: É, gente. É, mas não Você tentando. <risos> <risos> o Beto tentando segurar o riso é pra rir. Você quer rir, rir. <risos> Titãozinho chorando, sai. Chororó, saiu? Não. Eu... não. Não eu sei. Que ué. isso? Vambora? Vambora.